Eu sou a Áurea Carolina, sou vereadora na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, e participo de vários movimentos, movimentações que buscam ocupar a política para fortalecer as lutas sociais. A principal delas é as muitas pela cidade que queremos, que possibilitou que nós ganhássemos as eleições para levantar temas que priorizam as mulheres, a juventude, a população negra, as lutas pelo direito à moradia, por mobilidade urbana, pelo direito à cidade, contra a militarização da polícia. E estamos fazendo um mandato municipal, aberto, popular, coletivo, junto com outra vereadora, que é a Cida Falabella. E em covereança com uma terceira mulher, que é a Bela Gonçalves. E experimentando ali um processo democrático, horizontal, de participação popular. E Barcelona hoje representa um polo de... Fortalecimento das municipalidades, dessas cidades sem medo, esses lugares que podem sim desenvolver a democracia plena, como nós sonhamos, e em que as pessoas podem ser cidadãs ativas. Então, Barcelona hoje é um marco e é uma alegria grande para todas nós. A partir de coletivos autônomos, independentes, que constroem os movimentos sociais a partir de redes de colaboração. O nosso mandato coletivo na Câmara Municipal é uma dessas experiências também de radicalização democrática e a partir da esperança, do encantamento das pessoas que se juntam porque confiam que a democracia pode ser mesmo algo que a gente pode construir junto. O municipalismo, para mim, significa... Fazer as coisas reais bem pertinho, transformar o que está ao nosso alcance. Significa mudar as nossas práticas de convivência, significa ter relações de respeito e de igualdade com todas as pessoas. O municipalismo não é só o território da cidade, é também a nossa subjetividade, a nossa intimidade. E isso diz de uma política feminista, que transforma como é que nós... É, Vivenciamos realmente esse sonho da justiça social. Então o municipalismo é colocar em ação projetos experimentais para que essas transformações aconteçam.